Testosterona é hormônio sexual, mas ele é muito mais que hormônio sexual. Olá, seja bem-vindo ao meu canal, deixe o seu like e se inscreva no canal. E para que eu possa saber até onde está chegando meus vídeos, deixe nos comentários de onde você é. Você sabia que o órgão que mais recebe testosterona é o coração? Sim o coração. Se você tem dificuldade em subir escadas, seja você homem ou mulher, você está com problema de testosterona, na maioria das vezes. Os músculos, os ossos, o cérebro, todos necessitam de testosterona. Então, se você tem mais de 30 anos, atenção, cuide dos níveis da sua testosterona e a mulher também precisa manter seus níveis em ordem. Acontecimentos no seu dia a dia pode indicar que você está com a testosterona baixa, como por exemplo, perde a habilidade de fazer contas de cabeça, tropeça nas coisas com facilidade, esquece onde estacionou o carro, assim como esquece várias coisas, e por aí vai. Esse é o lado não sexual. O lado sexual da testosterona, ela diariamente interfere na libido, na ereção, no orgasmo e ejaculação e o homem em especial pode ter todos esses sintomas relacionados ao sexo ou só alguns deles. Você pode ter ereção e não ejacular. Você pode estar no clima e não ter ereção ou até mesmo a falta de todos eles. Existem homens com 30 anos com a testosterona baixa, assim como tem homens de 75 anos que têm os níveis de testosterona normal. A alimentação influencia. O tipo de alimento que você come diariamente interfere diretamente nos seus níveis de testosterona. Que tipo de óleo você usa? Por exemplo, aliás se você consome óleo de cozinha, você está acabando com os seus níveis de testosterona. O óleo de soja é muito prejudicial ao homem, por baixar a testosterona, baixando a testosterona ele perde a autoconfiança, a capacidade de decisão fica comprometida, ele chuta o pau da barraca facilmente, não tem interesse em mais nada, não quer construir nada novo e vários outros sintomas que muitas vezes são confundidos até com depressão e a pessoa acaba sendo tratada de forma incorreta. Quando você regula os seus níveis de testosterona em seu organismo, essa avalanche de melhorias em sua vida acontece e não é só na parte sexual. Um casal por exemplo, deve fazer a suplementação para regular a testosterona junto, para não trazer problemas ao casal. Se for casado, o correto é os dois fazerem o uso do suplemento. Lembrando que além de regular várias funções vitais para o nosso organismo, a libido vai estar em alta, portanto, é importante que o casal faça junto a suplementação. Em poucos dias usando o suplemento, as melhorias serão visíveis. Acesse o link na descrição do vídeo e conheça um suplemento natural poderoso que vai regular o nível da testosterona de forma natural.